Fala pessoal, beleza? Matéria importante, olha só. Nesse vídeo, você vai entender como que as peças estão se encaixando. Olha só, Alexandre de Moraes determina bloqueio do Telegram em todo o Brasil. Decisão ocorre após um pedido da Polícia Federal após a negativa do aplicativo em responder a autoridades brasileiras. Aqui a matéria da Jovem Pan diz assim, ó. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta sexta-feira, dia 18, o bloqueio do Telegram em todo o país. Olha só. A decisão ocorre após um pedido da Polícia Federal, diante da negativa do aplicativo de mensagens, em responder e cooperar com autoridades brasileiras. A corporação afirmou ao Supremo que o Telegram, abre aspas... É notoriamente conhecido por sua postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países, inclusive colocando essa atitude não colaborativa como uma vantagem em relação a outros aplicativos de comunicação, o que o torna um território livre para proliferação de diversos conteúdos, inclusive com repercussão na área criminal. Então, aqui o ministro. Alexandre de Moraes determina bloqueio do Telegram em todo o Brasil. Agora eu vou pegar para vocês aqui, ó. Google, Facebook e outras gigantes se posicionam contra a PL das fake news. Matéria importante. Canal Tech. Google, Facebook e outras gigantes se posicionam contra PL das fake news. Olha só, pessoal.